E aí pessoal, Hordeap 0 na área. Beleza, galera? Seguinte, mano, esse jogo aqui que o oh... E aí pessoal, Hordeap 0 na área. Beleza, galera? Seguinte, mano, hoje eu vou apresentar para vocês esse jogo aqui que é mó brisa, tá ligado? É o novo jogo da Niantix aí, a mesma desenvolvedora do Pokémon GO. É o Pokémon Carp Jump, meu. O primeiro link da descrição do vídeo, tá, galera? Você conseguirá fazer o download dele, ele é gratuito, levíssimo. E ele tem uma proposta diferentaça, tá ligado? Você continua sendo um mestre Pokémon, né? Porém, você vai ter que criar aí o seu Carp e fazer ele competir em torneios de salto, exatamente, galera, torneios de salto, mano. Então aqui, ó, tem o aquário, né? Então você tem que ir alimentando ele, vai cair nas comidinhas aí, você tem que clicar, alimentar. Aqui você ganha alguns coins. Aqui atrás fica o último Carp que você treinou, né? vai passando alguns Carps aleatórios que você já treinou. Porque qual que é o fundamento? Você pega o Carp, treina ele até o level máximo, depois você vai para campeonato. Aí se você, você tem que ganhar o campeonato, mas você ganhando ou perdendo o campeonato, é, você vai ter que criar outro Carp. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, esse daqui está no level 22 e o level máximo dele é o 23. Então, eu vou dar o as treinadas aqui, ó. Tem a opção de treino aqui, tá, galera? É, o jogo tem alguns diálogozinhos e tal. É bastante interessante. Aqui tem várias formas de treino pra você treinar seu Magic Carp. Meu, é muito hilário isso daqui, galera. Na moral. E aí, ó, clica na tela, tal. Aí, é, eu tive que ficar batendo, né, pra afastar o máximo possível. Afastar o máximo possível do o objeto aí, e eu ganho 1,47k de XP e esse XP aí, eu vou vai ali pro meu level ó então já tô no level 22 e o meu Mad Carp tá com 90kg, aqui ó, aparece esse negocinho aqui, que a gente clica aí pra, pra... aí vem os foods aqui, ó, as comidas e tal você tem que comer o máximo que você conseguir aqui ó, ó, ó o level Ó o level subindo. Vai, tá bombando, ó. Vamos chegar aqui ao level 23. E deixar ele bem gordinho aí que com certeza é, a gente vai ganhar é, o campeonato com esse carp aí. Vou fazer outro treino aqui que os treinos dão mais XP, tá, galera? Então os treinos é, dão mais XP do que você ficar comendo, tá? Então aqui, ó. Tal, tá, Dá uns socos, nas, umas cabeçadas nas árvores. Muito hilário, né? Ganha aí, ó, 2,02K. Quando aparece essa interrogação aqui vai para um outro é, estágio aqui que a gente pode ganhar alguns bônus adicionais. Basicamente ficar aqui nos diálogos, clicar aqui e aí vamos ver o que a gente ganhou, ó, mais 1,23K. Esse jogo aqui é bastante interessante, ó, então... Tô quase ali no, no, no level, né? Tem esses, esses bichinhos aqui que eles dão os eles dão auxílios. Aí eu cliquei nele, ganhei 4,6k de XP. Cheguei no level máximo, agora eu vou por campeonato. Então vamos lá, ó, primeira batalha. Batalhar. Aqui eu posso dar um... assistir a cena, né? E eu, ou então eu posso pular e ir pro resultado final. No caso aqui eu vou com vocês, aqui, ó. Então vamos lá, ele levando o Magikarp e tal, vou pular essa parte, então é Magikarp contra Magikarp, né, e aqui eu dou um Jump Aí eu dou um Jump, aí o Pikachu, é aleatoria, aleatoriamente, às vezes ele dá um bônus e às vezes não, ele não faz nada Então vamos lá, vamos ver o quanto que vai saltar meu Magikarp, ó Ó, saltou bem mais alto do que o outro, então já ganhei. Aí ele cai e no final anuncia a vitória, quem saltar mais alto, né? Então eu fiz 38.75 metros e o adversário fez 21.62. Vamos comigo aqui, ó, e eu ganho ponto de ranqueamento, tá? Eu tô no rank 13, meu. Eu tô, eu tô viciado, né, no jogo, galera. Eu tô viciado, confesso. Eu acho que eu já tô na geração 7 ou 8 de Mad Carp. E vamos tentar agora ganhar esse campeonato aqui. Esse campeonato eu perdi três vezes. Cheguei bem próximo da final. Agora aqui eu vou dar um, um pular para não ficar aquela apresentação, né? Então, beleza. Ganhei esse daqui, ó. Meu, esse jogo é muito brisa. Ganhei uns coins aqui. Esses coins eu posso comprar e fazer o upgrade de certas coisas, tá, galera? Assim como os diamantes que eu posso... É, comprar mais mascotezinho e tal, que vai dar bônus pro meu Magikarp Aí você vai perguntar: ah, eu posso comprar outro Pokémon? Não, é só Magikarp, tá? Vamos comigo aqui até o final, ó, pra vocês terem uma noção. Meu, tô viciadinho nesse jogo aqui e eu tô desde sexta-feira jogando, já tô no rank 13, como vocês podem ver. Pra subir de rank não é fácil, tá? Já usei meu gold ali pra certas coisas e tem, né, assim como todo jogo é, da Niantic, aí você pode usar dinheiro real pra comprar aí é, moedas ou diamantes e, e conseguir comprar certas coisas no jogo. Então ganhei mais um. Lembrando que eu tô pulando, né, pra ir no direto resultado final, que como vocês podem ver é muitos estágios. Aí eu vou pra batalha número 5 aqui, ó. Essa batalha número 5 já vale uma liga, porque ela tá com a Pokébola diferente. Então, vamos lá, ó. Então, vamos ver se eu vou ganhar, ó. E ganhei, ó, 38.17 contra 29.45, mano. É muito brisa mesmo, galera, é muito brisa. Aí, ó, ganhei. Agora, como eu tô no level máximo, eu não consigo voltar lá pro viveirozinho lá, tá ligado? Eu tenho que ir até o final aqui. Então, vamos comigo aqui até o final... Ver até onde eu consigo ir nesse campeonato. Eu vou dar um watch aqui pra mostrar a animação do jogo, ó. Aqui é ele passeando, mas aqui que é o interessante, ó. Você vai lá, o Pikachu vai dar um bônus. Às vezes ele dá 10%. Eu acho que agora vai dar 5, é. Só 5%. E aí vai ter o salto, ó carpe Jump, aí pum, e você compete, ó. então o meu saltou mais alto, né, nitidamente vocês viram que o meu saltou mais alto Você pode dar apelidos, tá, é que eu coloquei aqui carpe 1, porque toda vez você muda de carpe, Então fica um pouco, você fica toda hora tendo que colocar nome diferente, eu tô colocando agora carpe 1, 2, 3 e assim vai então vamos comigo galera se você tá curtindo esse vídeo não se esqueça de avaliar deixando o seu gostei se você não é inscrito inscreva-se no canal se você quiser mais vídeos de Mad Carpe Jumping você avisa aí ó esse daqui já tá chegando perto eu fiz 38 ele fez 30 mas vamos ver até onde a gente vai então qual que é o fundamento o próximo meu próximo Mad Carpe que eu pescar, vai ser mais forte do que esse. Eu vou conseguir deixar ele com mais peso e mais potência de salto. Então, se eu não ganhar essa liga, é, agora, talvez eu ganhe com o próximo, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês como funciona. 38 e 31, beleza. Vamos que vamos. Tô ganhando gold pra caramba. É, quer dizer, coins, né? Tô ganhando coins pra caramba. Vamos lá, ó, batalha número 9. Já vencemos 9 batalhas, meu. É, realmente, galera, esse jogo ele parece ser muito besta, muito idiota, mas é extremamente viciante a proposta quando você começa a jogá-lo, entendeu, galera? Ele realmente vicia um pouquinho aqui, como eu falei, tô desde sexta-feira na jogatina tenebrosa aqui, ó, batalha de número 10, mano. Será que dessa vez eu ganho a liga? Aí se eu ganhar uma liga, eu vou pra uma outra liga bem mais forte, entendeu? Ó, esse Carp ele é um pouquinho diferente, vamos lá, ó, ganhamos com 4 metros de diferença. Mas eu não sei se eu vou conseguir, a gente vai conseguir chegar até o fim do campeonato, galera. Mas vamos lá. Lembrando, se você não é inscrito, inscreva-se no canal pra fortalecer, ative o sino pra não perder. E tamo quase no final aqui, galera, vamos... Batalhar aqui, se eu não me engano, meu Mad Carp tá com 100 kg ó 97,7. Daqui tá 79, mas ele chegou muito próximo. Meu, já tô começando a ficar com medo de não ganhar essa liga e ter que treinar outro Mad Carp, mano. Vamos lá, a batalha de número 12, estamos chegando, estamos chegando. lembrando que eu posso, você pode tentar é, fazer essas batalhas. Em qualquer momento, entendeu? Mas se você perder, por exemplo, ah, eu não treinei direito o meu Magikarp, vou batalhar no primeiro. Aí batalhou o primeiro e perdeu, já era. Você vai perder seu Magikarp, vai ter que pescar outro e começar tudo de novo, entendeu? Então é bem treta mesmo, mano. É bem treta treinar, é conseguir level do, do Magikarp. aí daqui é 95kg, mano do céu. Mano do céu, vamos ver Me ajuda aí, Pikachu, dá aquele grau Puta, o Pikachu não deu o grau dessa vez, ó Mano, agora eu não sei Não sei se eu ganhei ou se eu perdi, vamos ver Aê, ganhei, nossa, mano Um metro só de diferença Eu acho que eu não vou ganhar essa daqui, ó, galera Ó, tô quase subindo no rank Ganhei coins aqui Eu acho que essa daqui é a penúltima Mas eu não sei se eu vou conseguir ganhar, galera Faltam duas batalhas, mas a diferença tá pouquíssimo, mano. Se o Pikachu ajudar nesse daqui, talvez consiga. Vamos lá, ó. Chegou no final, já não tem nem a opção de pular. E vamos ver, ó. Agora tem o outro gatinho, ó. O gatinho vai ajudar no lugar do Mad Carp, né? Do, do Pikachu, quer dizer. Aí ele deu 5 de XP. Beleza. É uma ajuda. Meu, vai, vai, ajuda, ajuda. Ai, eu acho que eu perdi. Essa eu acho que eu perdi, mano. Se não perdi, foi milimétrico. Ó, perdi. Perdi por pouco, galera. Mas o próximo eu tenho certeza que eu ganho. Então, beleza. Perdi. De qualquer forma, ganhei uns coins aqui e tal. E aí o que acontece? Esse Magikarp, eu vou... Eu vou... Deixar ele de lado e vou ter que pegar outro carpe, Entendeu? Ó, final score... Então, beleza, aí porque o outro Magikarp, ele vai ser mais forte, porque eu vou ganhando uns pontos lá, que aumenta o level, então meu level máximo tava 23, aí eu vou conseguir ter mais level agora. Next Generation, aí tem um diálogo aqui e tal, ele fala, ó, 35 pontos de rank, aumentei aí, ó, foi pro rank 14, comenta aí se você já tá jogando qual que é o seu rank, tá? E o level máximo 24, como vocês viram ali, então vamos lá, ó. E aqui, ó, 90% já tá. Então, vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai capturar um outro Magicarp. Aí vem pra essa apresentação e tal. Aí você tem três varinhas. Escolhe qual varinha. Eu vou pegar essa daqui. E aí ele vai lá pescar. Ele vai pescar o um Magicarp. Aí tem essa animação e tal. Bem estilo, né? Nintendo e tal. E aí ele já... Olha um, lá, vai pescar, ó. Aí pescou o novo Mad Carp. Aí vamos ver qual que vai vir, ó. Ó, novo Mad Carp, aí tem as estatísticas dele, ó. Ó, Fêmea, JP90 mais 90% e tal. Aí eu vou clicar aqui, posso dar um nome, vou colocar. É, Mad Carp 3. Ok. E aí, agora. Ele. Aí tem essa. Essa. Tipo assim. O meu antigo Mad Carp passando a bola. Desejando boa sorte e tal. Bem interessante. Ok. E aí vai começar tudo de novo. Entendeu? Só que agora o meu level máximo aumentou. De 23 para 24. Consequentemente ele vai ser um Mad Carp maior. Ele vai ser mais gordo. Então é, o anterior bateu 97kg. Esse daqui vai bater uns 100kg. E aí talvez eu ganhe o campeonato dessa vez. Mas ó. Aí começa tudo do zero. ó Só que claro. Ah, no começo, o XP aumenta rapidamente, ó. Ó, já tô level 8, tal. Beleza. Ali, ó, meu Mad Carp anterior, ó. Mad Carp 1. Então, ele aparece ali, tá? E aqui tem aquele esquema de recompensas também, ó. Ganhei umas recompensas aqui. 25 de diamante. Beleza. Aqui, ó. Eu posso, no Food aqui, eu posso aumentar, ó. Por exemplo, esse daqui eu vou fazer o Upgrade, tá? É, esse daqui, fazer mais o Upgrade. Vamos ver até onde chega. Beleza, ó. Cheguei até o, o, o máximo ali. Ele zerou novamente. É, e aí vamos, ó. Aí, periodicamente aparecem umas pokebolas que vai te dar mais Coins aqui, ó. Beleza. E aí você vai treinando, ó, agora o level máximo 24, ó, já aumentei de level e tal. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse jogo um tanto quanto louco, né? Mas realmente viciante, galera, o jogo ele realmente é viciante. Aqui, ó, o Pikachu me deu mais JP e aí agora eu tô no tamanho médio. E aí, ó... De, daqui a 1 hora e 29 minutos eu vou ter outro bônus se clicar nele, entendeu? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu, falou. Eu fui.